Que chuvaral é esse? Ninguém merece né, veja o hora de acabar essa chuva. Pois é, nós precisamos mais de tempo solarado para poder andar. É, e esses dois gatinhos estão atrapalhando meu momento de descanso.